Vou falar agora de um assunto que é controverso, né? existe até uma questão moral neste assunto sobre o que eu vou falar. Então, eu pergunto para você, você quer ser rico ou você quer ser pobre? Todo mundo diz, todo mundo, a maior parte das pessoas diz assim, eu quero ser rico. Ah, legal. Mas, e você age como rico? Porque você só vai ser rico quando você agir como rico, quando estiver rico aqui dentro. Né? Existem pessoas que estão bem de vida e daqui a pouco dá um tombo lá, erra alguma coisa, vai lá embaixo, daqui a pouco ela volta outra vez, fica rica e assim vai, né estou falando que vai entrar e subir. Isso é um padrão certo, que cresce, quebra, cresce, e quebra, mas existem padrões que vem crescendo. Né? Então não existe mal, não existe bem nisso, não é uma questão moral. Você recebe aquilo que você tem, que você aplica, você planta e você colhe. Né? Tem a história lá da, das moedas, né? na história da Bíblia. Né? Jesus entregou, não é Jesus, mas alguém entregou lá, um comerciante rico entregou dinheiro para um, para cada um deles. E um foi lá e enterrou o dinheiro. Né? O outro lá trouxe a mesma coisa, e o outro trouxe mais lucro. Quem é que foi, né, o, quem é que realmente foi bom para com o dinheiro do patrão? Aquele que trouxe mais lucro. Então, por que que eu falo que existe uma questão moral? Primeiro porque as pessoas têm vergonha de dizer que estão ficando ricas. Né? Até uma questão de, de, de religião, muitas religiões pregam a, tipo pobreza, humildade. Pobreza é pobreza de espírito. Né? Porque se você trabalhar da maneira correta, fizer bem para os outros, você vai ter a riqueza material, é uma consequência. Mas você tem que pagar um preço para com isso. Por que eu falo assim? porque é, na Bíblia diz, diga-me com quem andas e diga quem és. Quer dizer, se você anda com pessoas fracas, se você anda com pessoas que né, consideram a riqueza uma coisa feia, pessoas que não gostam de trabalhar, é muito mais fácil dizer assim, não, eu não quero dinheiro, e assentado, né, assentado. Mas se for uma escolha consciente, não tem nenhum problema. Você escolhe a vida que você quer. As pessoas mais sábias que eu encontrei até hoje são as pessoas que são andarilhas, ficam andando. Mas não é aquele andarilho para mostrar para os outros que é um andarilho. O andarilho verdadeiro tem um conhecimento, uma coisa, uma cultura gigantescamente grande. Eles sabem o que estão fazendo. Mas como também as pessoas que ficam ricas. Porque essas pessoas que ficam ricas, dão emprego, né? elas correm o risco de quebrar e de dar certo. Elas ajudam pessoas, apoiam pessoas. Então não tem maldade nenhuma em estar rico, porque se você não fosse, não for rico, não consegue ajudar, apoiar as pessoas, né? E nós estamos falando de riqueza por riqueza, como tem pessoas que roubam, né? Muitos e muitos políticos roubam muito para ficarem ricos. Né? Rico para quê, né? Que rico mais, mais idiota. Primeiro que não é, não, é, não foi ele que produziu. A riqueza é quando você produz a sua riqueza, quando você faz as coisas acontecerem, em que você corre o um risco. Agora, uma das coisas que acontece, e eu comecei a fazer comigo, é buscar pessoas que buscam também essa prosperidade, dessa riqueza. Né? Então, eu faço parte hoje de um grupo, BNI, que não tem nenhum problema em falar isso, que são só empresários. Eu, hoje, levantei às 5 horas da manhã, tomei um banho, passei minha camisa e fui para a reunião. Seis e quinze, eu estava lá já reunido. Na verdade, antes, eu cheguei lá 6 horas e ajudei as pessoas a montar as mesas e tal. Então, nós fazemos uma reunião às seis e quinze da manhã. E vamos falar de negócios. Só negócios. Trinta e oito pessoas lá só falando negócios de como é que faz, como é que consegue. Então, a coisa prospera. para fazer mais funcionários, mais dinheiro, vai rolar tudo mais. Mas eu tive que optar em ficar dormindo né eu ir lá. E aí durante a semana tem tarefas, e são tarefas assim que, que exigem tempo, que exigem é, dedicação e paga-se um valor alto para você entrar, não é assim, ó alguém aqui, não, paga a entrada. E se você não estiver se comportando conforme deve ser comportado, você é excluído. Né? Então você tem tarefas, você tem que fazer entrevista mas entrevista por, me, por semana com outra pessoa, você tem que ler livros, você tem que fazer cursos. Eles obrigam você, não é eles obrigam você, eles te dão tarefas que você vai fazer se você quiser. Se você não quiser, não faz, mas eles vão te excluir. Se você fizer, vai ser incômodo do trabalho, mas você vai evoluir. E não é o evoluir lá, porque lá não, não acredito que vai dar dinheiro, mas lá você vai aprender atitudes de pessoas que produzem. Lá você vai e conversa com as pessoas, Sete horas da manhã, tá todo mundo animado, tá todo mundo feliz e vamos nessa, vamos fazer força. Então, vamos dá uma força para o outro. Então, quando você encontra pessoas nesse naipe, você vai andar junto. Depois você pode até largar eles, depois que você aprender a fazer sozinho. Agora, difícil quando você encontrar né, pessoas lá que não querem crescer e que vão para o boteco. Nada contra ir para o boteco. Nada, nada, nada. Se for uma escolha, vá lá, saiba que você vai plantar, né? Discórdia em casa, vai chegar bêbado, vai brigar com a mulher, vai acabar se separando, vai dar toda aquela cuidar nessas porcarias aí, quem está viciado na bebida. Mas é uma escolha. Se você sabe o que vai acontecer vai, beleza, vai fundo. Eu não. Eu quero coisa melhor para a minha vida. Eu me visto melhor hoje, né? Uso terno, uso gravata. Precisa? Não, não precisa. Mas eu me sinto bem às vezes vou fazer uma palestra aqui, venho fazer uma, um vídeo, gravar um vídeo, eu passo super Não tem ninguém, tem que venha 10 horas da noite fazer, não tem ninguém. Então, é, esse entusiasmo, essa força de vontade de, de querer fazer as coisas, que mantém a gente vivo e que também né, corre o risco de errar tudo, da porcaria, da errado, mas não tem problema. O importante é que você está vivo, eu estou vivo. E produzindo. Então, hoje eu começo a agir como se eu fosse uma pessoa rica, né? Milionária, bilionária. É rico é uma palavra feia. Oh, o cara é rico. É rico porque ele trabalhou, cara. Se ele roubou, daí outra história. Ele é rico porque ele roubou. Esse não nos interessa. Não é isso que eu quero falar. Então, comece a olhar com quem você anda. Se você anda só com pessoas negativas, você vai se tornar negativo. Agora, pode ser que você encontre um cara mais positivo que você, daí esse cara não vai querer andar com você. Então, você vai ter que correr aí, mano. se tornar bom para andar junto com ele. Aprender com ele. Né? Nós temos que fazer isso. É uma auto-transformação. E é fantástica. E não faz muito tempo. É uma pena. Eu muitos anos da minha vida, dormindo lá, dando com pessoas que são pessoas amigas, são pessoas boas, boníssimas. Mas eles têm outros objetivos, para eles é mais fácil, eles querem a vida que está normal. Eu não, eu quero uma vida mais hora, eu quero uma coisa mais. Né? Então eu quero viajar, quero aprender, quero curtir, quero brincar um monte ainda. Mas para isso precisa de dinheiro. Mas eu não vou buscar o dinheiro pelo dinheiro, buscar o dinheiro para mim, curtir a vida. Então eu digo para você a mesma coisa, comece a selecionar com as pessoas que você anda é, comece a ler livros, né? não o livro de como ficar rico, esse livro jogue fora, primeiro é, que saiba o que você quer para sua vida, depois vá lá, pegue o livro e leia, mas você não vai ser escravo de ficar rico, você não vai ficar escravo do dinheiro, mas aquilo que você fizer vai ter que conduzir lá, é? não vale a pena sofrer por isso, É, você vai se tornar isso, e quando você se tornar as coisas vão acontecer normalmente na sua vida. Tenha coragem para ser quem você é e tenha coragem de começar a viver com quem é melhor que você. Aí você vai aprender. Se você andar com quem sabe menos que você, meu, você só vai ensinar, não vai aprender nada. Um grande abraço, um beijo, queijo no seu coração. Dá um curta esse vídeo, né? se inscreva, passe para outras pessoas, vai no Instagram, vai no Facebook. Um beijo, um abraço, tudo de bom para todos vocês.